Quando a gente observa a jornada de saúde a jornada hospitalar, existem duas dores, a do paciente que quer ser atendido de uma forma rápida, de uma forma ágil e ter o seu problema resolvido, e a dor da instituição, a dor do TI, a dor do negócio, que é ter toda essa infraestrutura funcional e funcionando 24 horas por dia em um ambiente crítico. Meu nome é Léo Cássio Ferreira, esse é o primeiro vídeo de uma série que estamos lançando sobre a jornada ou segmento de saúde. E quais são as soluções que a Simpress tem para jornada de saúde, hospitais, no primeiro bloco de recepção e triagem? Tudo começa com um totem de autoatendimento composto ou por tablet ou multifuncional, garantindo que o paciente escolha de forma digital e fácil que tipo de atendimento que ele precisa. O segundo passo é a identificação desse paciente através de impressoras da linha térmica com etiqueta autoadesiva ou pulseira que vai no braço do paciente. O terceiro composto é toda a plataforma de software para digitalização dos documentos desse paciente, evitando assim uma glosa futura, por exemplo, pelo convênio. E por último, toda a infraestrutura no posto de atendimento dos computadores e acessórios que a atendente precisa para acessar o sistema. O OutSurfing traz benefícios como o único fornecedor para cuidar de diferentes elementos da sua infraestrutura enquanto você e seu time focam no core business do seu negócio, um pagamento mensal de acordo com os itens que você contratou e a completa atualização tecnológica e manutenção do seu parque. E dessa forma eu te faço a pergunta, para que comprar se você pode alugar?